Olá, sejam bem-vindos a mais um Pen Responde! Eee! Essa edição é especial porque o WandaVision tá muito bom e o 2-0 saiu. Estamos todos felizes? O Herói tá felizíssimo. Eita, tá sorridente! <risos> e a primeira pergunta vai pra todos: pergunta do Catraca. A pergunta é que tem que ter toda semana, mas é. É verdade, né? Como vocês se mantêm motivados, mesmo com tantas críticas pesadas o tempo inteiro? Essa vida de pro-player é muito difícil. Como que vocês se mantêm motivados? É, o objetivo final, né? Sempre, eu acho. Ah, claro que cada jogador tem sua meta e tal no final, mas tipo, o objetivo do time no final é, é trazer o título pra torcida e acho que não só, tipo, pra torcida, né, cara? O jogador em si ele quer alcançar o objetivo dele, então por isso que ele tira forças aí pra se dedicar e continuar treinando a experiência. <risos> Já vamos emendar com uma pergunta para o do João Madeix. Gostaria de perguntar ao TT sobre qual o segredo dele para manter o um encanto em competir e sempre manter o um alto nível. A propósito, parabéns pelos 30. Obrigado. Cara, manter o um encanto é. Cara, é, não é difícil essa. Eu simplesmente amo o que eu faço. Eu faço isso eu compito há uns 15 anos já, então é difícil me imaginar fazendo outra coisa, por mais que eu já esteja ficando um pouco mais velho e tal. É, eu tenho sempre que dar um jeito de tá estar mantendo em alto nível, treinando, por mais que eu acho que a, a maioria absoluta saiba é que eu não eu não jogo tanto que a galera mais nova joga. Eu não sei explicar, eu consigo manter do, do mesmo nível, é, mesmo treinando um pouco menos do que os outros. É, eu acho que pelo fato de eu focar em outras coisas que façam eu me manter bem na minha vida pessoal isso reflete um pouco na minha vida profissional também. Questão de saúde, me exercitar bem, etc. É, tá com a cabeça bem também. Sim. Então, sei lá, é um, é um mix assim. Você começou a competir com o Dota foi CS? Eu acho que o primeiro campeonato foi de CS. É, então... Ter um de 14 anos de caramba. Carioca, pergunta do Gustavo. Sobre esse rework, o que será feito no dia? Você como jogador da jungle? O que mudaria nele? E o que você espera que vai mudar nele? Mano, pra mim não tinha que mudar nada no Nudie, acho que meu, meu é um campeão bem completo. Talvez botar um pouco mais de dano nele. para ah, <risos> ah, <risos> Pra não dar 4k de dano, mas. Eu não sei, velho. Eu não sei o que eu mudaria no Nudie. Eu acho que talvez ele tenha uma forma mais fácil de chegar no, nos inimigos. Porque você chegar correndo é um pouco complicado. Porque muita coisa pode te parar. Então, talvez eu mudaria isso só. Devagar, you know. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Lucy, this weekend you did a little different room for all the starting thrash. Could you explain to us why you did it? Is it different? <laughs> <laughs> I don't know. it's Normal, but what? I think it's because most P of people P use it. no after. Most of people use after Trash? Hmm, used face brush? Yeah, because like face brush is fun, you know. <laughs> <laughs> <laughs> you can make more place. You know? Yeah, can make more place. But rush. I think it is like normal uh -huh. for nowadays. Pergunta para todos do I. Se não fosse a carreira atual de jogador profissional, qual seria a outra profissão que vocês gostariam de ter? Observação, amo todos vocês. Começar pelo você. Eu provavelmente mexeria com alguma coisa do mercado financeiro em geral. Acho uhum. que eu me interesso bastante e uma coisa que eu tô fazendo, que eu tô aprendendo hoje, eu tô achando muito da hora, então provavelmente eu focaria mais nisso. Legal, Você, tipo? Eu faria alguma coisa de programação. Java, alguma assim. Lucy, if you weren't a pro player, what would you do? be working with? Maybe I will run in PC room. Fair enough. Like PC band? Yeah, PC. And you, Carioca? I don't know what I would do. I think, I would like to be a fighter. Do you have to start now? Ah, professional is difficult, but you can get more. You can play? Yeah. I would not be together é isso. Boa! É isso, <risos> é <uma coisa> <risos> Tim! Pergunta do Rafaelzzzzxd. A cara no começo da season era pique ban na maioria das regiões. Por que ela perdeu tanto essa sua prioridade? Parabéns pelas para vitórias e hashtag GoPan. Ah, depois de 50 nerfs que ela tomou, chegando num ponto que, que ela ficou muito fraca na lane, agora pra você dar 2Q, tem nem como dar 2Q seguido, pegar essa muita energy o Q dela, e isso acaba dificultando muita lane, e acaba atrasando muito... Não virando power pick, igual antes que você pegava, pressionava todos os matchups, era bom na fight, era bom na side, tipo, a o dia sendo forte, mid-game, eu acho, continua fazendo a função dela, mas o mid-game tá muito pegado, comparado aos muito contra o Messi, igual tá Temoriana, Victor, Azir, que são muito fortes na lane, pegar a cara e contra isso é meio que um jogo bem difícil pro seu time. Então o que matou foi o custo de energia do que? É, basicamente. Dizer. Foi o último nerf, né? É. Foi de 100 para 120. Aí... E a Runa não dá mais energia. É, tal, é. É. é, tem isso também. Mas já não enfrenta é tanta coisa na cara, tá ligado? Nem dá. A gente não perguntou pra Luci, né? É a última. Oh, Pô, de trabalho, é, é, é pergunta. Ele falou o quê? Ele queria ser dono de um pc Vou <risos> <risos> <risos> Robô, pergunta Oi. do Lich, Por que que Laoi não é viável em solo kill e no competiu? Que não, é, um, <risos> é um tipo duro. A é, Laoi, basicamente, não tem muito dano, todo mundo sabe, mas ela não faz nada, basicamente. Ou você entra nela e ela mata todo mundo, ou ela não faz nada. É um <risos> tipo que joga o um Ezinho lá, errou e acabou. É, literalmente, ela não consegue ir pra frente. Ela se dá e vai em o time dela. Ela é forte, mas se ela precisar matar uma DK ou alguma coisa, é muito difícil, muito difícil, porque Sim. ela é dura. Então, game é um jogo. O que mais tem o pessoal do Mais cidadeana, né? Que fala, nossa, mas eu tento gankar ela hoje e ela faz um V2, eu só vou gankar ela hoje. É, é, se assim, os caras <risos> querem matar de qualquer jeito. Né? <risos> Pergunta para todos, do Mainá: Qual a opinião de vocês sobre o que o treinador do Flamengo falou sobre os treinos no Brasil não serem levados a sério? <risos> é... Concordo, sim, com ele, tipo, eu tenho muitos times que dá pra ver que falta um pouquinho a mais ali, tipo, desde chegar no horário, questão de não atrasar mesmo no meio do treino, assim, fazer um review mais rápido pra, pra fluir melhor, e então sou um, pouco, um pouquinho de hipocrisia aí nesse, nesse negócio. Não, né? eu acho nem só isso, eu acho mais aquele play nos treinos, tá E também. Tá pegado, e também né? isso. Alerta! Alerta! Fica, fica feio, é um pouquinho de tudo ali, então, Poxa, falta profissionalismo. Qual é que era aquele meme do respeito e seriedade? Respeito e seriedade, que falou isso, mano. Foi é, alguma coisa do NTZ, eu acho. <risos> Pergunta, probou de novo, do Jonathan Marques. Por que, que o Saio tá aparecendo no CBLOL? É só por ser tanque e tanque sem roubado? Ou teve algum buff uhum. ou uma build secreta pra eles uhum. tá rolando? Não, em geral os campeões têm dificuldade de matar o Sai, porque o Saio ganha HP por causa do W dele e mais a runa, então ele fica muito, muito tanque e ele é uma frontline boa, e acho que é um. A ele fez dele é uma das mais fortes de tanque também, então é o tanque aí que, tá, que vai mais aparecer, provavelmente, por ele agora, né? junto com o Horno ali. Acho que os dois são, são os mais fortes mesmo. O Horn tá rolando ainda? No Brasil não, mas lá fora dá tá, um né? jogo em outro ali, sempre aparece. TT, pergunta do Ricardo, você acha que se vir de mana e Draktar vai ser viável no competitivo? só a 4 Cara, pra ser sincero, eu não testei ainda, mas eu acho que não nem preciso testar muito assim pra entender o, o porquê. Uhum. É mais a questão de você ter, tipo, uma Infinita, Clear Rave muito forte. É, você vai ter um, um early, um comecinho de mid, -mid, mid um pouco mais forte também. Mas eu acho que se você não precisar, é, Tem aquele DPS bruto para derreter tanque etc. Pode ser que seja uma build de povo oh, merengue vai dar muito dano em bonecos squish e tal. Então acho que dá pra... dá para, dá para Vamos ver se vale a pena mesmo fazer, só que não vai escalar tanto bem, que nem uma build de crítico. Se você uhum. precisar de um, de um potencial aí no late game, essa build não é muito aconselhável, mas eu acho que é, pode ser interessante, sim. É, uhum. Esse negócio de letalidade aparecendo, que a letalidade aparecer, faz de vários aparecer também. Né? Tá sendo bufado vários festas. Não, pelo manotíssimo, né? <risos> <risos> Tim, pergunta do Wesley. Você chegou a jogar de Diana no Cebolão? Ela seria viável em alguma situação no Cebolão? Teria coragem de lançar alguma vez? Ser bom com ela, nós já sabemos que você é. Cebolão é mais. é mais competitivo, né? Então. É outro meta. Eu guardo, eu guardo eu pra, pra lá. É se eu, eu sou no Cebolão, Playoff tá bom. É, é outro meta, <risos> mas. Falando sério agora, eu sempre gostei muito dela, desde que ela tomou esse rework aí. E acho sim, dá pra usar. E agora que tá aparecendo bastante compromage, é, normalmente Diana é bom não esse compromisso que não tem muito, muito escape. É, Victor, é, Oriana e tudo mais. Só o então, é complicado dela, se ela ficar atrás, azedou. Você não vai poder entrar na fight, você não vai gostar ninguém. Faz uma graça pro time. Não faz nada. O shampoo fica inútil. Então é meio arriscado, mas dá pra usar. Like the Tá indo. Tá indo. É. <risos> Pergunta pro Carioca, do Afonso. Qual seria o meta melhor que o Ranger ou um o assassino na jungle em geral? Meu sonho é voltar a vê-lo no competitivo. Esse sonho vai acontecer, Carioca? Ele pode existir? do senhor. Mano, o é um campeão meio difícil de você executar. Deve porque ele tava aparecendo até. Eu acho que quando esses jogos que, que falam muito, ele não, não vai aparecer Porque tipo, o player dele é um pouquinho mais lento E ele é meio fraco de game também, tipo, ele não consegue contestar muita coisa Tipo, é Drake é Arauto. E nesse método que o Dream tá tendo muita prioridade, é difícil você pegar a né? renda. Mas quem sabe, tipo, se né farinha jungle, Ângulo né farinha dragão, aralto, essas coisas, tipo, ele possa aparecer mais. E o Caim é Azul, irmão? É? Talvez, dá pra, dá pra picar, picar aí contra algumas coisas. um tempo que eu não assisti esse e-cargo e ver esse final de semana, quando semana passada estavam banindo o Caim. Por quê? Era, era, sabe? Era, Era. Porque ele jogou, ele, ele picou e ele jogou bem. eles estavam jogando contra o dia e tipo, realmente tempo é que você consegue farmar contra o dia e depois você consegue incomodar. Uhum. Você pega a forma. Mas é vermelho. Não, é azul. Ah, é azul? É azul é. não. Pergunta para todos ó oh, Orhani. Vou perguntar em inglês essas. Não, eu vou perguntar. em outro. <risos> não inglês, né? Ok, ok. Se você pudesse ouvir apenas um singer para o resto da sua vida, qual é o GP? Tá hein? Ah, você tá em inglês, né? Eu tenho Lago. EMN. é mas não sei, mano. Eu escudo de tudo, mano. E eu, eu enjoo muito rápido. É, também, fala enjojo, enjojo, mas... então, pô. Mas é porque eu não tenho um favorito se escudo qualquer coisa. Que tiver tudo oh, primeiro que é a cabeça. Netsanga. Vocês tudo BTS. Não, que isso aí. Eu Não, Eu BTS ou <or> Blackpink? <laughs> É que que é qual que é o seu? Mano? Eu é não sei é o meu, é muito que difícil que... isso aí, mano. Eu vou de Within Temptation. <risos> vai do quê? Within <risos> Temptation. Não sei o que, é que é isso. É, é meio estranho. Pode ser um gênero musical? Pode também. Pode... Eu ah, acho que... É. que é não, é mas difícil. não, vai ser só, pro... vai ser só um propôs. É, ele é um especial. E ele não sabe o que é isso, não, não. não. não. Eu, pensei, eu pensei, tipo, se eu falar, tipo, funk, não tem como ouvir funk a vida inteira. Você fala eletrônico, não tem como ficar só Já, o eletrônico. Vamos generalizar não. melhor. Mais então, música com letra ou sem letra? Com letra. Com ok. Letra. Boa, nada. É, Agora foi. Agora foi. Vamos finalizar com a pergunta pro Tim. Por que que não usa o nível no competitivo? Mesmo com um enrede tão absurdo. <risos> Me hate absurdo, né? só no kill, será que é bom? E Cassiopeia, também tinha um Cassiopeia. Cara, ela é muito forte em fight, no geral, e depois do level 6 ela tem um push muito, muito forte também. Mas ela tem muitos defeitos, tá ligado? Tipo, jogar pra side pra ela é praticamente impossível, é um jeito que precisa de luta 5v5, em que seja uma luta front-front, normalmente é não meta mais tank e rola isso. É ela oi do mid. E é aí é tem que entrar, É, é uma parte certinha pra ela, pra ela conseguir jogar. Se tiver alguém no flanco, se tiver que jogar side, tipo, você não vai conseguir fazer com pique então acaba sendo um pique pick... Que só tem uma função, isso é muito, muito competitivo. E Cachopéia? Tem, tem. Cara, né? é, Eu acho Não, que é. é. a é quase um recurso, só que ela consegue jogar side, pelo menos. Ah, é, então, é. pelo menos é. ela é. Que fight, dependendo do time, do, contra o que você tiver, se os caras vão ter que entrar, sei lá, contra o Gabi Camille, pode ser que seja muito bom. Mas no geral, nesse método de controle meio. Só existe... de imaginar que você tá contra Tanto... é, é, é, é, é, né? já... <risos> a Oriana. Não, você tá assistindo a Oriana, <olhada risos> né, A Oriana tá com a bola ali, se o Cachopéia pulou. É, só <risos> ficar triste, tem que fazer, né tem conto o meta é contra o mid, tem que ter range no mid, gente. Floriano. não tem jeito. Cadê é, é um né? o Veigóz, o Veiga? É, o Veiga, né? Da pousadeira. Nem o Veiguinha. né? Pra aparecendo, já. Tá pra fortalecer esse time, o Gelinha é É O problema do range também, né? Gelinho é. e Fantasminha davam um help, agora sem Fantasminha. E Veiga com o Tá parecendo bastante ativo. Mas a cebola do Veiga é mó roubada, mano. Né? Ah, o quê? O E é cebola. Ah, isso é... <risos> é uma cebola. <risos> com a cebola do robô, a gente encerra ah, o Responde dessa semana. ah. <risos> Muito obrigado por assistir. E não esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo, comentar aí o que você achou do vídeo e, assi e assistir nada e ativar o sininho. A gente se vê na próxima semana.